O meu modelo de mundo é melhor do que o seu? Ou o seu modelo de mundo é melhor do que o meu? Vamos refletir? Qual que é o seu modelo de mundo? Será que ele é melhor do que o meu? Ou o meu é melhor do que o seu? Ora... Você sabia que cada indivíduo tem o seu próprio modelo de mundo? Nem as pessoas parecidas, os gêmeos eu digo, têm o mesmo modelo de mundo? Afinal, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem os seus valores, a sua história de vida e as suas crenças. E sabendo disso, por que então, às vezes, eu e você ainda insistimos em querer convencer as pessoas ao nosso redor que o nosso modelo é o melhor modelo a ser seguido? que é um modelo ideal para qualquer circunstâncias. Ora, será que não vale a pena começarmos a trabalhar mais o respeito? Saber entender essas histórias, saber entender que cada um recebe a informação e absorve da melhor forma que, para ela, deve ser absorvida. Se fizermos isso, eu acredito que teremos mais paz no mundo. Afinal de contas, você não precisa convencer ou ser convencido, aceitar, se respeitarmos, com certeza respeitaremos o modelo de mundo de cada um. E tá tudo bem. Ou você prefere ser, de repente, aquele macaco que certo dia olhou o rio, um peixe, nadando e resolveu tirar o peixe de lá e viu o peixe na sua mão morrendo. Afinal de contas, ele não respeitou o modelo de muro do peixe. O peixe vive no mar, vive no lago. E o macaco vive na terra. Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão.